Era só a história doideira. Rapaz, não vou contar o nome do... É, não vou falar o nome do não, Santa. Não, não, não. Não preciso falar o nome é, do Lindeiro. É L.D. da Caeira, entendeu? É L.D. da <risos> Não vou falar o nome Lindeiro. do Sandro e tal. Pá. Um mas, DJ é, da Caeira é, pretinho. É, é, é, ele mesmo, ah, entendeu? Eu não queria falar não, mas... É, é. Mano, com ele foi muito histórico, assim, de bairro, não ia passar aperto. Pô, mas ele é muita honra e tal. Mac por mil talentoso demais também. É, nossa, mas ele, tio, você escutou a história e quase morrendo, porque ele passou mal no bar e nós ficamos dentro do carro tudo fechado, e os caras chegando assim, armado, pedindo pra abrir o vidro, e ele, chapadão, não querendo abrir o vidro. Ele deve nem lembrar dessa história. Não vai lembrar! <risos> mal demais! Passou mal e tal, os caras acordam, Tipo assim, na sorte, que. Porque... Mas, tipo assim, chegamos no bairro... Numa... Mano, eu já não quero mais ir, entendeu? Tipo assim, nós chegamos... É um que eu falei antes, <risos> Nós chegamos no bairro, tipo assim, com uma presença, tipo assim, com três mulheres tops no bairro, então, tipo assim... Vocês nem gosta de andar, né? É, aí, então, então, então né? tipo, os bandidos, todo mundo tá olhando as mulheres e, conscientemente, olhando a gente, né, que cara? Quem são esses caras com essas meninas? Então, a nossa sorte foi essa, que nós tava com essas meninas, porque os, os, tipo assim, o cara que foi lá é... A, a gente verificar o que, o que tinha no carro, pô, um golzinho, G5, tudo preto, sufumado. Ele só foi verificar mesmo. É, e então, tal, mas, tipo assim, o LD não abria a porta, eu tava meio que dormindo no carro. Aí eu abri o carro, ah, não, vi vocês entrar com a menina ali, tranquilo, pá. Aí, meu amigo, deixa o vidro aberto, pô. Falei, mano, nem mosquei. Todo mundo morto e tal, um amigo passando mal e tal. E o LD, tipo assim, nesse dia, não sei se você lembra, que ia discutir com os caras ainda, porque os caras abriram a porta. <risos> Ah, mas, pô, muito. Chapadão. Um chapadaço, nossa. Mas, pô, muita história. Tipo assim, nós curtimos muito. Curtimos, porque tivemos vários vários bons um dia, nós estávamos no um Jacaré, tipo assim, foi um Rovezão, muito sinistro. Nós estávamos aqui num bar Eu falei, Vedi, não tem dia mano. Aí eu tinha acabado de tocar numa festa e tal, mano. Tô com meu cachê aqui, mano. Vamos pro Rio? Ah, eu falei, pô, com certeza no bolso, falei, pô, tem X, aí tem um cachê. Eu saindo da Fran. Eu saindo <risos> é. da Fran, ó. Vou pro Rio, ó. Só tô com meu cachê aqui. É. <risos> Então, pô, parte, pô, 11 horas da noite, nós fomos pro Rio, tipo assim, vendo a pegar a dúvida direto, nós fomos sentindo barra de Pio aí, mais longe ainda. Nossa! Aí, vamos voltar, mano, voltamos tudo de novo. E tal, pô, nós é, tipo assim, nós amigos, o Jean tava lá no, tava lá no jacaré tal, o Renan, tudo esperando a gente lá no Pai Pro Bairro lá. E, pô, nada, nós andando, andando, andando nada, ficamos perdidos lá no Rio pra chegar no jacaré, pra chegar no prédio dele lá. Mas por fim, chegamos lá, saímos daqui lá, acho que 11 horas ou meia-noite, chegamos lá, 3 horas da manhã, 3 horas de viagem. que a gente tava perdido mano. no Rio de mas Janeiro. Mas vocês foram até, sentindo o Barra do Piraí, desistiram de ir por lá. Voltamos porque... tudo. Porque vocês assim, já estavam lá, vocês assim, já iam é cair Piraí. Ah mas não, mas aí, renda baixa, vamos pagar pedágio, vamos voltar. <risos> Rapaz, ah, que doideira. Tipo assim, voltamos, e, tipo, tava tá uma nebrinha danada, voltamos, pegamos a Dutra. E foi um boa pro Rio, mano. Chegamos lá, pô, fizemos um dos melhores roveiros da nossa vida, sinceramente. Porque, pô, nós tava no Jacaré do nada, nós tava lá no, no Vidigal. Nós tava pô, fazendo o, o vídeo na praia do Ebron ali. Foi uma, uma noite, um dia, isso daí foi quantos? Fantasma. É, precisamos é, daqui, acho que num sábado voltamos na segunda, eu acho. Caralho, você maluco. Ih, pô! Mano, mano! Marolaram pra caralho. Pô, almoço, cinco reais na favela e tal, Marmitex, pô, regadão, pô. E, e dormir? Dormir no carro? Não, nós tínhamos aqui, o Renan, mano, passeou, nós tínhamos a kitnet lá, mano. Caralho. Dois combo do pô, quatro homens dormindo na kitnet, mano, dois cômodos do mano. Mas, pô, eu dormi uma apertadinha ali, pô. Rovezaço, mano, rovezaço, tipo assim, que.